Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus na vida de cada um de nós. Para nossa reflexão diária, o texto está em Romanos, capítulo 3, versículo 23, onde a palavra de Deus diz, Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Segundo a Bíblia, ela vai dizer que todos nós pecamos carregamos em nossas vidas o erro, a falha e por causa disso temos uma consequência, destituídos da glória de Deus. Isaías 59, versículo 2 e 3, ele vai dizer que as nossas iniquidades, elas fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade e a vossa língua pronuncia perversidade o ser humano ele está a cada dia mais evoluído, sim, a medicina ela está avançada Graças a tecnologias presentes, o homem encontrou cura para suas enfermidades, alívio para sua alma atribulada, mas não consegue encontrar o alívio para um espírito encontrito. Por isto, só alcança aquele que está na presença de Jesus Cristo. Foi por nós. Ele foi ferido, ele foi machucado, mas ele fez isso porque nós estávamos feridos, nós estávamos machucados por causa do pecado. Jesus mesmo, ele nos convida. Ele nos convida a todos aqueles que estão cansados, todos estão é, sobrecarregados para estar na presença dEle, porque Ele mesmo fala que Ele não veio para os sãos, mas sim para aqueles que estão doentes. Mas é extremamente necessário que cada um de nós venhamos nos arrepender de nossos pecados e o Senhor ele está disposto a nos perdoar de todos os nossos erros. Primeira de João, capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu quero convidar você, nesse dia, a refletir sobre a sua vida, você que tem se sentido cansado, você que tem se sentido machucado, você que tem se sentido ferido por causa dos seus próprios erros, das suas pró que causaram feridas em sua vida. O Senhor te convida, confessa o seu pecado e ele, o Senhor, te perdoará. Vamos orar? Amado Deus, poderoso Pai, chegamos em sua presença, ó Deus, arrependido, por as nossas vidas, servidas torpes, servidas pecadoras. Por causa do nosso erro, Deus, nós nos afastamos do Senhor. Não conseguimos ouvir a sua voz. Então, nessa manhã, eu te peço, me perdoa. Me perdoa por todas as vezes que longe do Senhor eu estava. Me perdoe, ó Deus, por cada pecado que me trouxe, ó Deus, estar distante do Senhor. Perdoa também aquele que nessa manhã ele ouve essa mensagem, Pai, e que se arrepende também de seus peca pecados. Pai, em nome de Jesus, liberta-os, Pai, de todas as amarras, de toda a dor, de todo o sofrimento e que em nome do Senhor Jesus haja alívio para a nossa alma cansada e ferida. Assim eu te peço em nome de do Senhor Jesus Cristo. Essa é mais uma reflexão diária com o pastor Rud Meyer. Deus te abençoe. Tenha um abençoado dia na presença do Senhor Jesus.